Segundo o portal Opera Mundi, China e Rússia pretendem unificar o comércio bilateral sem o uso do dólar, apenas com o uso do rublo, que é a moeda russa, e do yuan, que é a moeda chinesa, e pretendem fazer parcerias em torno de 100 bilhões de dólares. Enquanto isso, o governo brasileiro pretende unificar o real ao peso argentino. Seria essa mais uma medida que vai pesar no bolso do brasileiro? Não sabemos. O fato é que os Estados Unidos parece que rodou nessa, quando proibiu suas empresas de fazer negócios com a China. A Rússia, por outro lado, aproveitou a oportunidade e entrou no jogo e pode ser que saia no lucro com essa nova operação entre os dois países. Fico pensando como seria um sistema operacional mobile, desenvolvido por técnicos russos e chineses, para operar dentro de celulares também desenvolvidos por esses países. Para essa parceria ficar imbatível, só falta os árabes entrar no jogo. Com certeza seria um negócio da China ou das Arábias, não sabemos. Será que os Estados Unidos foi superado quando deu as costas para a Huawei, da China, que avisou claramente que não deixaria por menos a atitude centralizadora dos Estados Unidos? Também não sabemos. O fato é que a parceria monetária entre Argentina e Brasil, apelidada até agora de peso real, pode realmente ser um peso real nas nossas vidas. Ainda mais porque agora o Brasil apoia os Estados Unidos, que ficou de fora do jogo depois da união entre China e Rússia. Isso pareceu mais um negócio de português? Teria sido melhor para o Brasil apostar na própria bandeira ao invés de apostar na bandeira dos outros? Também não sabemos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.